E aí, gente, então faltam só dois dias para terminar o, o peeling, e essa é a situação que está agora para ver bem que está é, bem bem machucado, né, a pele exterior. Após esses dois dias a gente vai ver como é que vai ficar. aguardar uma semana. Fazer a hidratação Mas aqui ó Assim pelo menos Visivelmente Já deu um levantado aqui é, Fazer a hidratação Depois a gente vai sobre a hidratação Mas basicamente é isso Faltando dois dias para terminar o pedido.